Nós trabalhamos com assistência e apoio às pessoas vivendo com HIV e AIDS e outros grupos vulneráveis, pessoas com uso abusivo de álcool em outras drogas, é, profissionais de sexo, população de rua. É excluso da sociedade, está em situação de vulnerabilidade e a gente presta apoio e assistência. Bom, é, participar dessa oficina é, nos empodera, né? Estou saindo daqui uma mulher mais empoderada, mais fortalecida, para trabalhar na, na, na minha comunidade, a questão que eu vou focar bastante vai ser da transmissão vertical, né? porque eu sou conselheira de saúde também, e eu tenho que saber como é que o município está atuando na questão também do, da, da PrEP e da PEP, né? e na situação da violência sexual, a gente saber como é que estão tá os serviços no, no, no município, como é que essa mulher está sendo atendida depois que ela foi violentada, se eles estão dando as contracepções de emergências, que é necessário, se ela está tendo acesso a isso tudo. Estou indo mais empoderada para trabalhar nessa área, vou focar nessa área.